Oh, olha yeah Falar meu nome veio correr pra cima Foi perder pra mim Você não tem como Lembradinho Você sempre perdeu pra mim Sempre perdeu Corre de medo, medinho, tem medo Você estará fugido Você escutará pelo ar. Ah, Pode fugir, eu posso seguir no overworld Vou seguir até você não morrer Eu vou atacar essa vila Pra Eu sou o tio Ninguém me derrotou Eu sou forte e sou inteligente Sou mais forte que foi nós Aquele programa idiota que foi Idiota, nunca fui aqui que eu nem deve conhecer. Não pode me deter aí, hoje acho que já vou não conseguiu me derrotar. Veio pra tá brigar e acabou morrendo. Derrota dele é com um prazer. Acontecer a mesma coisa com você, por alto. Que é porra, não tem um foi Eu te mato com um maço tosco que você e Que bicho tosco é cego, mas consegue ouvir como conseguir matar todo mundo com um hit. Nunca vi isso, nunca vi na vida. Assim, de estar com um peixe, não sabe nem nada. É tão fraco, é tão nope, ele nem consegue alcançar três blocos. Ele ainda diz que é o rei deus Ainda fala que mata todo mundo Mas eu segue Cadê sua inteligência? Não é questão de hora É questão de estratégia Eu tenho mais estratégia que você Você não Você nunca foi assim Você sempre será perdedor Você nunca vai ganhar Por seus as partes são burros, além de não pensar antes de, de fazer as coisas. Eles não sabem que eles vão fazer essa luta quem vai ganhar. Sou eu. Eles não sabem que é estratégia de verdade. Nem força você tem pra me matar. Não é questão de força, não. É questão de estratégia e assassinato. Eu assassino você Morre. Você nada comparado a mim a...